Paz o Senhor, Graça e Paz, ou Shalom, como você preferir, aos arminianos e calvinistas, pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas, crentes ou instrumentistas. Está começando mais um ADEC TV, eu tenho uma turma aqui para lá de especial. Ao meu lado nós temos ela, que parece um pingente, mas não é. O grande defeito é ser namorada de instrumentista, nossa querida Ellen Milagres. Começou as alfocos. Nós temos também ele, que é o grande literário da Juventude CS, o cabelo dele é discutível, é o rei <risos> da fofura e está solteiro, Jovens solteiras da DEC. É ele, Teógenes? Tirando a parte que eu tô solteiro, o resto tudo é mentira. Só para... Que? Mas você quis expressar a Não, oh, mas é a única parte continua... oh, é. E nós sofrendo. temos também ele, que é um projeto de anão, só que deu errado. É filho de pastor, mas o comportamento não diz tanto. É ele, nosso mascote, <risos> Lucas Romão. Tudo mentira, muito obrigado. Pelo bom nessa, já mostra o tipo Caramba. do camarada. Beleza? Todos devidamente apresentados. Eu esqueci de falar que o Luquinho é o nosso Leonardo DiCaprio. É. Grande momento da responsabilidade da ADEC. Também estou solteiro. Nós estamos aqui para conversar com um assunto bem interessante para vocês: um papo bem descontraído sobre filhos de crente. Nós estamos aqui comigo, sou filho de pastor. Teógenes, filho do nosso pastor Ziel Moreira. Um abraço aí a todo o pessoal da São João do Oriente, a DEC São João do Oriente, que Deus abençoe sua vida. Nós temos também aqui o Luquinha, filho do pastor Luciano Romão. Que decepção, pastor. Mas tudo bem. Graças a Deus. É sobre isso, meu tá te amando mesmo. Eu te amo. E nós temos a nossa querida Ellen Milagres, filha do nosso professor Márcio Milagres. Hã? Ah, tá certo por aqui? Tio Entendeu, entendeu. Famoso Entendedores entenderão essa piada interna. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Nosso assunto de hoje, nesse cafezinho bem bacana. Nós não comendo bem. É coca-cola né? ou é Pepsi? Aí fica a dúvida, fica, fica a dúvida. Mande nos comentários, é coca-cola ou é não. Tente nós. adivinhar. Mas <risos> aí é, o assunto hoje é filho de crente. As dificuldades <risos> desafios de ser filho de crente, como você se encontra com Deus na sua juventude aí, tendo nascido no berço evangélico. Eles falavam ser filho de crente ou berço evangélico, eram as expressões, mas eu conheci um que vocês talvez não conheceram, que é o nasci na igreja. Eu acho que o pessoal nasce no hospital, não tinha é. gente que falava assim que. Ah, não, mas eu nasci, nasci na igreja. Gente. Acho que esse nasci na igreja tava acabando, né? Vamos dizer assim, antes eu via mais. É. Dia, eu o berço evangélico eu acho que também não estão usando mais, não. Esse Agora é só filho de crente. Não, acho que é filho de crente, não. Evangélicos. Eu sou filho gospel. de crente, né? <risos> eu sou gospel. Gó... Eu sou gospel. Gó... Eu nasci gospel. Eu nasci gospel. Então vamos lá, gente. Primeira perguntinha, já vou jogar aqui pro Luquinha. É difícil ser filho de crente? nem nada, nem nem um pouquinho. Pelo uhum. contrário, é muito fácil, tá Será? muito fácil. É muita pressão, <risos> muito estresse, <risos> é muita cobrança, mas é de boa, de boa, coisa tranquila. Ó, eu vou falar pra vocês, eu falei com o tempo. Ah, essa pergunta é um pouco capciosa. Hum. Porque depende muito do estado que a pessoa tá. É, isso é verdade, entendeu? Então, por exemplo, é filho de, é difícil ser filho de crente se eu não sou crente. Agora, se eu sou crente, beleza, tá suave é na casa. Caralho. Vem, padre, seu irmão, Deus abençoe, tamo junto. Me <risos> chama pra tomar café na Participa casa de vocês. do circo de raça, não você acordar é. de manhã assim, pra sentar na mesa o café, você dá a palavra do senhor, bom dia. Lá em casa? É. Não, passa a gente faz as orações. <risos> senhor, passa manteiga. É. o, o senhor, meus tá irmãos. Passa a manteiga. dá a palavra do senhor, passa a manteiga, um pãozinho francês, Aí meu pai fala, meu pai que ele falou assim, vamos dar oportunidade para o Lucas. Lucas, se tem oportunidade de ir lá no seu quarto, arrumar a sua cama. Acho <risos> que é isso. Teógenes, difícil ser é feito de pastor? Cara, vou na linha de raciocínio do Luquinha. É, é difícil se você não está querendo totalmente buscar Deus. Acho que chega um nível que... É, acho que entendo o fato da pessoa, do pai, né? Querer que os filhos conheçam o um caminho de Deus, mas a partir do momento que o filho não quer, começa a se envolver com outras coisas, começa a virar uma, uma dor de cabeça para o filho, mas acho que é uma dor de cabeça de falta de maturidade. Mas quando a pessoa é crente, está no propósito, conhece... Ela tem, o, hum. ela tem um encontro né, com Jesus... Acaba que fica uma coisa fácil. Então vamos aplicar a pergunta mais fácil... Ah. Mais objetiva. Para você foi difícil ser filho de crente? Hum. Agora hum. pegou. Porque vocês colocaram assim... Agora agora é quando pegou, a pessoa era era assim, sabe? Não, vocês. Quando ela não é assim... E vocês? Como é que foi para vocês? Cara, para mim foi muito difícil, velho. Foi muito, muito difícil, porque... Como meu pai é pastor... Então acaba que a gente muda mudou bastante, né? Até o parar numa cidade. Então a gente acaba conhecendo muita gente, uh. é muita muita igreja diferente, muita muito muitas pessoas diferentes, né, que pessoas que falam é, que tem que ser assim, sim, quer educar o filho do pastor, e... Mas muito é... Fiscais, você veio do dele. <risos> Começa a falar minha vida. Então, Ele está desabafando. Aquela pessoa daquela igreja de Tuzman, Está desabafando. Você lembra de mim, Está agora. <risos> <risos> mas é complicado até um certo ponto. Acho que, principalmente na adolescência, quando você... Aqueles hormônios fluem da pele, quando você é um jovem rebelde, você quer viver a vida adoidado, hum. acaba que fica complicado. Mas depois... Quando eu acho é que madeira. eu passei por duas fases. Teve uma fase que eu respondi as irmãs de oração, quando elas ligavam comigo. Sério? mesmo? Você já respondeu, eu mano? Você não, não foi nós, tão ousado. Gente, ó. Eu, gente, eu, vou, te... oh, eu vou contar pro seu pai. Você não foi tão Boa, ousado de fazer, nada. É isso, eu falei, mano. Ó, oh, que isso? Tá me tirando. Tá eu? me tirando. <risos> aí hoje é professor tem. de adolescência da escola bíblica, é... dar lição de moral, não pessoal. É, não, mas aí, aí teve, mas teve, eu, teve. Como eu digo, qual, qual moral? Se Desde puxar o histórico... Respondendo, entendeu? Teve a fase que eu tava lá, mó rebelde e tal, não querendo ir na igreja e tal, mas também teve a fase, ó, pai, eu quero ir na visita com o senhor. Bora lá, deixa eu ir com o senhor. Aí eu ia, orava, Deus falava, entendeu? Mas você era com quantos anos? Tipo assim... A fase rebelde foi a primeira. A fase rebelde foi o primeiro. Depois que eu comecei a, a buscar mais a palavra, eu entendi quem era Jesus, quem eu era, aí eu comecei a parar de bobeira. E Mas você já tá estava com 18 anos. anos. 16. 16. Eu, seja, 16 anos ele fez isso. É com 16. ele eu já resolveu. foi mais tarde. Eu comecei que foi com, Eu voltei e foi o quê? Foi ano passado. 21 anos. Entendemos o <risos> seu sofrimento, é pastor Entendemos, compreendemos <risos> tá inteiramente. Agora, agora, tá agora da segunda não, casa... <risos> e a, nós temos a opinião feminina a nossa cota feminina, feminina aqui no nosso programa é L. milagres bom eu acho que essa linha de raciocínio que vai seguir né se a gente for crente Opa. Opa. a gente sim, sim. vai né conseguir mas igual os meninos falaram né que eles tiveram um momento deles em que eles se desviaram curtiram é, mudam lá tá? fora Você já teve esse momento só que eu não tive esse momento de, tipo assim, me desviar e realmente curtir as loucuras do mundo. Mas teve aquele momento que eu estava na igreja, mas eu não estava 100% ali. Eu lembro que teve uma festividade dos adolescentes, que foi todo mundo lá pra frente, todo mundo chorando, e eu lá assim... <risos> Aí mas todo sim, mundo pedindo, Jesus me batiza com o Espírito Santo. Eu, tipo assim, Jesus não me batiza. <risos> <sem> <risos> Deixa eu quietinho aqui, Senhor. Acerta todo mundo, não me acerte. Não acho que, estou aqui. Não sei, mas eu acho que quando a gente é adolescente, principalmente, acho que quando a gente não tem esse entendimento, a gente fica com meio. Não sei, não sei se foi só eu. Eu tive essa sensação meio com medo de Deus, vamos dizer assim. Sim, igual. Eu não. Eu tava tentando lembrar alguma coisa que eu realmente fiz de errado. Mas eu tinha muito medo. Era um, eu tinha temor. Seu primeiro erro foi namorar o Gabriel. Né? <risos> Gabriel, me desculpe. Eu tinha o temor. Só que, tipo assim, só faltava eu realmente me entregar pra Deus pra eu ser crente. Mas eu era meio... Né? Gente, eu era filho de crente. Na infância, exemplar. Eu fazia culto, <risos> sério, eu fazia culto em casa. Infância... Tá tava grande. aí e meus irmãos, fazer culto. Aí depois dos, infância. dos 13 anos... <risos> depois conheci, desandou um é pouco, pouco, né? Eu então, conheci então, um sim. amigo, que eu sei que tá nos assistindo, que ele levou pro mau caminho. Ih, e aí, aí o resto é ah, história, mano. o resto é história. Deu muito trabalho, muito trabalho, entendeu? Mas, Mas depois, chegou a sair da igreja que... ou não? Cheguei. Fiquei nove meses fora da igreja. Uhum. Nove meses. Oh, que só meu... tipo assim, o que, que acontecia? Ah, não, foi até pouco tempo, coisa de, de tempo, eu fiquei, acho que foi uns dois anos fora da igreja. Entendeu? porque tu, Não, eu vou te contar a história então, o que que é o problema dos nove meses? Os nove meses que eu passei fora da igreja, eu ia na sexta-feira com uma festa, no sábado, no domingo eu tava na igreja. Na igreja. E no sábado, tinha que assim, acabar a festa lá, o pessoal vinha de noite na, na rodovia, eu ficava com medo de morrer. Porque os caras tipo assim, tudo menino dirigindo, ele ia e lá Ele lá falava não com o senhor, o senhor, eu pedia assim, Senhor eu perdoa os meus pecados Eu prometo que amanhã eu vou voltar tá pra Jesus e não me dar de não morrer, morrer hoje, entendeu? não mesmo. Por eu isso, morrer. cara, tinha assim, eu fui um desviado muito ruim Desviado e nunca faltou um código. Isso, eu não prestava pra ser desviado Nem pra ser desviado Aí eu voltei pra Jesus e tal, mas eu tinha que ter aquele momento de encontro e tal Que eu acho que é necessário pra todo mundo Pra Sim. entrar desviado. com Jesus de fato Será que? Acho que... Não sei É necessário? Porque okay. tem, tá. tem essa fuga, vamos dizer assim. Ó, o que mostrou aqui, que garantiu que todo mundo que entrou em acordo, é que ser filho de crente não garante salvação de ninguém. Não. É. Isso tem a ver com a segunda pergunta. Vamos lá. Por quê? Filho de peixe é peixinho. Pegou essa? Peguei, peguei. Mas peguei. filho de crente não é crentinho, dizia meu tataravô. Ii. Que eu não conheci. Salve o Afonso. Alfonso. <risos> Quando? E como você chegou à decisão que era a hora de ter o seu próprio relacionamento com Deus. Porque chega na hora do rompimento. Você tem que romper. A, a fé e a tutela espiritual dos pais, elas duram num certo período. Chega um momento que agora é com você. Entendeu? Então meu pai, por exemplo, me arrastou para a igreja. Às vezes chateado, às vezes a gente ia chorando e tal, mas vocês vão pegar isso. Acordar cedo pra ir na escola dominical, mas... meu, meu Deus, Deus do céu. Então vai... <risos> vai vendo, a cultura, a cultura lá em casa. eu vou confessar a cultura lá em casa. Hum. A gente ia, no sábado a gente chegava tarde em casa. O castigo nosso, meu pai virava pra lá e a gente falava assim, ó, amanhã eu vou te acordar ir pra escola dominical ou pra sentar a ceia. Era o castigo. Se, se eu tiver que te acordar demais, se ficar enrolando pra acordar, eu vou te dar uma coça. Sim. Eu quero você de imava. pé no horário pra estar lá na igreja, entendeu? E tipo assim, meu pai era pastor de uma congregação pequena, então eu era porteiro, meu irmão era o, o sinoplasta o outro, ou minha irmã, era professora... A outra era regente de uma ou seja, cidade. Família ou seja, era nepotismo mesmo. O nepotismo. Era uma quadrilha lá que nós dominava a igreja. Então, ele obrigava a gente a fazer isso. Então, no sábado, você fazia, pintava o um sete e no domingo você estava na igreja. Você tinha que manter isso aí. Então, chega um momento que você tem que ter aquele rompimento. que foi a hora que ele tipo, falou assim, meu pai abriu mão da gente, a gente tomava as nossas próprias decisões. É nesse momento que você tem que definir. Poxa, eu sou de Deus ou não sou? Eu quero Jesus ou não quero? Então, é, alguns vão ter que desviar e vão voltar para Jesus com uma decisão própria Outros, como a ele não chegou a desviar mas Tava dentro de casa é um Entendeu? Talvez, não sei, também se converteu até hoje Mas tá <risos> no da gente, chanamento. entendeu? Participa não da ceia com de a gente, saberemos. faz parte da juventude Entendeu? Naquele dia veremos a diferença <risos> dia tá bom? Mas... Vamos lá, então, o que vocês vão me responder Quando e como você chegou à decisão Que era a hora de ter seu próprio relacionamento com Deus Vai, Teco, você está ansioso <risos> Então, cara, eu realmente, eu, que nem eu falei, eu fui até os 22, tipo assim, filho tipo, de pastor, né? Você tem quanto? Com... Eu tô com 22. <risos> <risos> não, não, não, eu fui até os 21. não, não, pra falar a verdade, eu não lembro. Ele é novo convertido. É, pra falar a verdade, eu não lembro. Aí que tá, né? É, eu fui na igreja um bom tempo, mas não era convertido. É... Acho que muito também a questão de nascer, nascer cristão, acho que tem muita gente que pensa que, muitos jovens até, pensam que nascer cristão você está isento de aceitar Jesus. E é um erro muito. Já está com o nome no céu, já. É, é, e é um erro muito grave. Herança, né? né? É. Verdade meu pai é salvação também. não é? Eu não tinha essa ideia, mas eu, eu pensava que, tipo assim, pelo fato de eu, vamos dizer assim, tá estar filho de pastor, estar tá na igreja, tava tranquilo, não precisava tomar atitude. Tava. Ir na igreja era o suficiente, vamos dizer uhum. assim. É, mas foi o que? Foi... Qual que era a pergunta? <risos> <risos> quando... <risos> eu... Como você Como chegou à de decisão que era a hora de ter um seu próprio relacionamento com Deus? Qual que foi hum. a hora que deu o Ligou a lampinha. Eu acho que foi a hora que você me viu lá e tal. Verdade, falei assim, que cara, esbelto. nunca pensarei <risos> isso. Estou louco de si quando eu falei isso. <risos> <risos> mas foi... Acho que foi no momento que eu comecei na igreja, né? Tipo assim, eu vim, eu vim trabalhar aqui no, no escritório da igreja, aí fui começando envolvendo com o pessoal. Acho que a questão da amizade, né, influencia demais. Aí o ambiente foi me favorecendo a isso. Muito, é que eu, eu comecei a trabalhar na igreja, ainda meio que um pecão pé lá. Aí eu fui indo pro Esplanada, aí tava lá os meninos, né? Com Luquinha, o Gabriel meu, Luquinha, Gabriel, Daniel. Aí, tipo assim. Aí as amizades me fortaleceram a, a, a tomar essa decisão. Aí foi a partir do momento que eu falei assim, é, aquela música do, é do, do Morada, pra onde eu irei se não tem pra onde eu voltar? Aí foi o dia que veio essa, essa pergunta aí, pra onde que eu vou? Não tem mais pra onde eu ir. Amigos que estão nos assistindo, você pastor, que quer fazer um evento na sua igreja, nós temos um cantor aqui que é uma réplica do morado. verdade. Ele vai conseguir fazer um verdade. trabalho espetacular Tem um na sua disso. igreja. Coloca o playback e eu dublo direitinho. Foi bola. <risos> Mas acho que foi a partir desse momento. Eu falei, eu comecei a tomar esse, Tipo assim, comecei a vir na minha cabeça, acho que é, o Espírito Santo né, começa a trabalhar. É, o nosso espírito, nossa alma, que ele começa. Aí eu comecei a falar assim, é, realmente é, é, é aqui que eu quero estar. Tá, não tem como eu sair mais. E também hoje em dia eu já não penso em sair mais. E, e fico tranquilo. Aí hoje em dia não é difícil ser filho de passar. <risos> sabe, tem, tem uma diferença de, por exemplo, quando você ia carregado pelo seu pai. É. E quando agora você vai, você não, sabe, você não tem obrigação de ir. Você é a vontade própria. E eu acho que é aqui que está uma, uma base importante. Por encontro. Porque, é, tecnicamente, meu pai não falava isso de forma específica Mas nós tínhamos um entendimento, nós cinco filhos, nós éramos cinco irmãos é, Que servir a Deus era mais uma obrigação do que um prazer é. Então, quando era como para nós era uma obrigação estar na igreja, servir ao Senhor era uma obrigação Na primeira oportunidade a gente teve de se livrar dessa obrigação, a gente se livrou dela Sim. E depois nós temos que perceber... Que a gente tinha que ter prazer, que aquele era lado prazeroso, que nós tinha que conhecer de fato o Senhor e tal. Quando você leva pra esse lado que você é obrigado a fazer isso, eu acho que complica. O encontro o encontro com Jesus, Jesus é um camarada que ele paga o preço da humanidade, que estava escravo do pecado, mas ele não nos faz escravo dele. É. Ele nos deixa livre. E aí ele faz um convite. Olha, eu libertei, paguei o pecado, paguei o preço do pecado de vocês, só que agora vem, é um convite: vinde a mim. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser, também tranquilo. Não vou fazer ninguém que me serviu, obrigado. É diferente de um pecado que te escraviza. É. Então, eu acho que você vai, vai ter essa, essa sensação prazerosa de criar um relacionamento, de orar. Orar por quê? Não, que você tem que orar. Não, eu vou orar porque eu tenho vontade de orar. Porque tá gerando vontade, desejo em mim fazer isso, em participar disso. Eu acho que isso aqui é um ponto importante é, pra gerar essa diferença. É, em é, che, chega a ser engraçado, né? Porque acaba que muitas das vezes a gente pensa que é, a gente vai começar a... A ser filho de crente e vai ser uma coisa muito. É, como é que eu falo? Vai ser um trem robotizado, mas é uma coisa que acontece naturalmente. Por exemplo, no começo eu ficava com muita dúvida, tipo assim, se eu ia. Como é que ia ser? Tipo assim, eu ficava tão preocupado, eu aceitei Jesus. E agora? Aí só que não, as coisas vão acontecendo de uma forma tão natural que você. Chega aí, quando você já. Olha pra trás e fala assim, é, aconteceu. Tipo assim, isso, a gente vai criando essa vontade de ler, de orar. É tão incrível que, por exemplo, quando eu era adolescente, eu matava culto. Meu pai eu nunca ia para é, pra eu igreja. Não. Não. E aí a Pode gente, gente ele, assim encaminhava. Culto. Ele também gente, matava Não, culto. eu tô pensando aqui, eu não lembro de eu me sentir obrigada a ir pra igreja. Por quê? Eu ia pra igreja e eu dormia. Hum, é sério. Uma irmã um de chegou pra minha mãe e falou assim: Ô, oh, você tem que trazer ela em pijama pra igreja pra saudade. <risos> então eu não posso dizer que eu ia obrigada. Eu sei que eu dormia quando eu chegava Ela, ma ela não matava, ela dormia ela no, dormia nos cu dormia no Eu não lembro de ter dormido nem culto, não, cara. Ih, eu dormi demais. Ah, eu já dormi, já dormi bastante. <risos> meu pai deixava. Depois de velho, eu já dormi depois vai dormir meu pai meu pai meu pai também foi um filho de pastor né aí uhum. o, só que meu avô era bem mais rig, rigoroso né geração passada só. e meu avô não deixar meu pai levantar do banco levantar <risos> tem, tem um caso que meu pai conta que ele levantou do banco o pastor lá o meu vô Jaci do público mesmo mandou ele voltar <risos> no microfone ele falou assim você volta pro seu lugar vai fazer assim para gente ó <risos> Aquele, eu, aquele mas olhar, já sabia cara. a mensagem, sabia que ia acontecer algo errado dentro de casa e então ficava quietinho. Meu pai era o contrário, ele dava um sorrisinho. Ele tava sentadinho no banco sem ele veio fazendo bagunça, ele dava só um sorrisinho pra mim balançava a cabeça. Mas que tipo de sorrisinho. Chegava sorrisos? em casa, ah, menino. Já apanhei, Luquinha? Que? igreja. Por causa, de, não, por causa de tudo, meu amigo. Meus pais, graças a Deus, me ensinaram bem, entendeu? Bem. Da correção do Senhor. Melhor perguntar por que, que ele não, não apanhou. Claro, levaram o é a palavra de Deus à é criança. Porque no texto de Provérbios diz assim: que a vara tira a loucura da criança. Exatamente. Entendeu? Por isso que eu não desviei o banheiro demais. Cadê ele? Não consertou o Luquinha. Que? Era a vara, era chinelo, principalmente que as avareiras voadoras. Acho que tá faltando mais varado aqui, pastor. Varado. Mentira, não, cara, ficou cara, faltando cara. alguma coisa, a obra Ih, não pegou, Gente, que exagero aí, talvez ainda vá acontecer algo. Aí que tá, eu nunca apanhei não do meu pai, não de vara. E olha o resultado. Olha, Você vocês, chegamos aqui. Esse <risos> triste resultado. Mas é a realidade muitos, é verdade, muitos. É. Entendeu? Gente, a gente vai passar por um rápido intervalo aí e a gente volta aqui a pouco mais dessa conversa animada com essa galera bacana aqui.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 Estamos então, liberais ou conservadores, crentes de verdade ou aqueles que só são domingueiros? É. Nós estamos voltando com o nosso programa aqui, com essa galera animada e inteligente. Tudo certo, galera? Certo. Vamos pro segundo bloco? Aí, com uma pergunta pesada. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos lá os filhos de Jacó, os filhos de Arão, os filhos de Eli e os filhos de Samuel. É, e existem muitos exemplos na Bíblia. De pais que tiveram um ministério, uma posição ministerial e espiritual sobre a nação ou sobre a casa de destaque, mas os filhos vão totalmente na contramão daquilo que foi os pais. Eu lembro muito da história de Samuel, que quando Samuel tá velho, o povo chega perto de Samuel fala assim: Samuel, você é um cara espetacular, nós gostamos. Só que seus filhos não seguem o mesmo caminho seu. Por isso a gente tá precisa de um rei. Então a necessidade de rei vem porque eles vão ver. Uma paternidade, uma sequência do ministério de Samuel nos filhos. Caso de Elim, não precisa nem falar, né? Caso de Arão, os meninos fulminado. Tá, o que que é isso? Isso é tendência? Qual que é a explicação? Onde que acontece essa, essa quebra? Porque o camarada ele convive diariamente com, um camarada, com uma pessoa totalmente espiritual, com o nome de Deus, e mesmo assim ele se desvia. Tem um comportamento totalmente aquém necessário. Vamos começar com a Ellen. É. Caralho. filosofia teologia agora em prática é tendência tem uma explicação ou é um caso isolado que são sabe, casos é? isolados então eu lembro do dia que a minha mãe né minha mãe de vez em quando ela gosta de me pegar no pulo e então conversa na cabeça comigo um abraço <risos> um abraço para você você merece muito tem que fazer isso mais vezes Gostamos muito de você você brilha <risos> mas que ela falou minha filha vai chegar um momento vai chegar um momento não mas você vai ter que viver as suas próprias experiências. Cheio. Eu não posso viver pelas experiências do minha... meu pai, da minha mãe, do meu pastor, da minha liderança, de algum amigo. Eu tenho que viver a minha própria experiência. Só que ela falava e eu me levava mais, para tipo assim. Minha mãe me botava ah. medo, falava assim, ó, salvação individual. Pronto. É, e minha mãe fala muito isso também. Só, tipo assim, para eu entender isso de que é uma escolha minha, é uma escolha minha de quando Jesus bater na porta, eu abrir para ele poder entrar. Demorou um pouco. Tanto que teve um período da minha vida que eu tava até no ministério de louvor da igreja, mas ainda tava um pouco assim. E eu lembro que foi em 2018 que eu tive mesmo tipo assim, que a lâmpada realmente acendeu e eu entendi que tipo assim, não. Eu tenho que viver as minhas experiências com Deus. Eu preciso trilhar o meu caminho. Eu não posso viver no caminho da minha, das experiências da minha família. Cortou um bingo. É. Aí, a partir disso... Talvez, será que, tipo... É, na questão de, tipo, assim, de... A pessoa ver o Que nem você falou, convive com uma pessoa que está dentro de casa. Que é referência de pessoa de Deus. Só que, talvez, ela vê demais o que, que é... Por exemplo ela começa como é que eu falo ela tipo ela vê as experiências naturaliza aquilo, é. se acostumou com o sagrado não vê tipo assim ela não tem os olhos não tem os olhos espirituais vamos dizer assim de enxergar uma vida espiritual que tipo assim porque o que mais acontece é que a vida espiritual não é uma vida que você vai andar nas nuvens é, você, vai tem ter seus uma, você vai ter altos e baixos e olha lá que muitas vezes é mais baixo que alto então uhum. tipo assim talvez o filho cresce tem casos de casa, né? Talvez é num ambiente não saudável, de família. Mas quando cresce numa família saudável, vê que a vida cristã também chega a ser um... Chega a ser... É, é que nem você falou. Vê é a coisa normal. Aí... É, fora que o que me pegou muito também é que, tipo assim, eu pensava que, tipo assim, igual agora, eu decidi, vou viver pra Deus, então... Eu vou entrar ali no meu quarto agora, eu vou começar a orar, o céu já vai abrir. Uhum. Você é tipo, uhum. vou ver aonde uhum. descer e subir. Santo é, né? se <risos> é. vamos ver até quando ela vai continuar. A gente fez <risos> com o mecanismo automático, entendeu? você tipo, é. vai acontecer, à medida que eu faço, acontece. Eu li, é assim, eu li o livro da Zoe lá, é A Casa da Porta Vermelha. Aí ela fala que foi num jardim, assim, né? Contando o testemunho dela, teve uma visão e tal. Aí ela contando que chegou num jardim e tava, pai, espírito, filho, é... Pai, filho e Espírito Santo. Acertou. Aí foi lá, quando eu acabei de ler o livro, e falei assim, é agora! <risos> Errei! Assim, pai, tô, tô aqui! Tô pronto! Tô é, preparado Vou entrar nessa casa <risos> também! <Visões risos> terra, fogo, bola de fogo <risos> passando no meu pai. Gente, agora. quantas vezes meu pai, tipo assim, contava o testemunho dele, minha mãe contava o testemunho dela, e eu falava assim, não, então vai acontecer igual comigo. Meu yeah. Deus, falou com meu pai? Falou onde? Lá no quadro dele. Meu pai saiu pra trabalhar, eu ia pro quadro dele, começou de a jogar a assim. Não, não comigo também. Tá aqui, oi? Então comigo também. Isso não acontece assim. A gente não. vai é. descobrir que... é uma caminhada. Ó, oh, meu, é pa meu pai sempre me dizia que a gente, pra ir pro céu, não tem como ir subir de carona. Querendo ou não, Jesus ele faz o convite pra todos, pra vir, aqueles que estão cansados, mas a decisão de ir até ele é pessoal. Então, é, pensando nisso, eu estava até sobre aquela questão do filho pródigo, que é muito interessante, porque é o seguinte, a gente pode encaixar os filhos de crente na, na classe dos filhos pródigos. Tem a classe de filho de crente, que elas estão tá em casa, por exemplo, os filhos que estavam lá com o pai, o que tem em comum, que eles têm em comum é que os dois estavam em casa, os dois tinham comunhão. Só que um precisou sair e lá pro mundo quebrar a cara para poder perceber a casa, o ambiente. Uhum. O outro tava perdido lá, não sabia nem que tava perdido, mas tava dentro de casa. Os filhos de crente é a mesma coisa. Profundidade da lógica, hein? Não. É Vai, forte, é forte. É forte. É forte. É. Aplica o teu espelho. Se alguém pregar sobre isso, nós já sabemos. <risos> Plágio. Oh. <risos> eu tô, tô montando a minha mente. Saindo daqui É o processo, hein? Mas é o seguinte. Tem, tem muitos filhos de crente que às vezes ele não precisa desviar, sabe, ele está na igreja desde quando ele nasceu e tudo mais, mas chega na fase, fase adulta, por exemplo, que ele já está tão acostumado com aquele ambiente da igreja, que é. ele não, não, sabe, ele vê aquilo como religião, como algo cotidiano. Agora, tem filho de crente que ele, ele ainda não se identifica, ele sabe que é, aquilo lá não é para ele, ele vê o pai dele, a mãe dele na igreja, sendo pastor e tudo mais, fala assim, não... Meus pais são pastor, mas quem disse que eu preciso seguir a mesma coisa, sabe? Eu acho que tem algo muito mais importante lá fora. Eu preciso me encontrar, eu preciso me achar. Talvez aqui não é meu lugar. Aí esse filho, ele sai, aí ele descobre aquele ambiente que ele estava. Ser filho de crente é bom por isso. A gente já tem um ambiente bom. A gente tem um ambiente onde a gente escuta, onde a gente recebe palavra e tudo mais. Mas, querendo ou não, de qualquer forma, a decisão da gente se identificar, saber quem a gente é e quem Deus é, ainda é nossa. É complicado, é que tipo, assim, a gente vai passando por algumas, algumas ideias. Por exemplo, quando você é filho de um obreiro, de um pastor, como um, nós três, a Ellen, de um professor da Escola Bíblica o fantástico, tradicional da igreja da para nada, é que quando você está em casa, você tá com o seu pastor. É. é, aí você não vê aquele negócio Então, tá tipo verdade. assim, às vezes você vai para a igreja e lá está o seu pai. Lá na igreja. E aí a gente corrige e trata com o pai na igreja. Na igreja. E, as, e quando você vai para casa, você encontra com o seu pastor. E essa quebra de não saber virar a chave, entender que um lugar é um lugar, outra coisa é outra coisa, um relacionamento vai ser diferente, às vezes prejudica. Acho que eu nunca tive esse negócio, não. Meu pai sempre foi meu pai desde dentro de casa e na igreja também. Então, é, eu sempre tive essa... Eu sei que meu pai assim, meu pai, ele é o meu pastor, mas principalmente ele é meu pai. Então, eu via meu pai na igreja, é meu pai. Meu pai estava em casa, meu pai. Meu pai estava na rua comigo, meu pai. Então, esse problema eu não tive, graças uhum. a Deus. Essa questão de diferença. Foi até mais fácil, porque teve momentos que eu errei. E... mas fácil assim, não, mais é difícil, né? Tinha horas, porque além de contar pro meu pastor que eu tinha feito alguma coisa errada, eu tinha que contar pro meu pai que eu tinha feito alguma coisa então, errada. vamos lá. Qual que é mais fácil, confessar pro pastor ou confessar pro pai? Acho que o pior é pros dois. <risos> <risos> os dois, aí... aí o, o pior é confessar. O não, pai, pai, é você confessar. É. Ih, falar o é, é, você vai, vai é, me perdoar, é, Porque é, o seu pastor <risos> vai te dar uma coça, mas seu pai vai. Meu pai vai. Então... Decepção de pastor, tipo assim, um pastor, ele, ele, não, você falhou, tudo bem, eu vou te ajudar, mas o pai, ele fica decepcionado, porque ele, meu pai ele sempre me ensinou, eu nasci na igreja, ele sempre me ensinou, então quando eu cheguei pra ele, falei, pai, eu fiz isso, isso, isso, isso, primeira coisa que eu vi no meu pai foi uma cara de decepção, é porque eu ensinei, entendeu? Eu Se eu tivesse parei. confessado só pro pastor... Talvez seria mais. Você ia pra casa e pastor ficava muito lá muito tu pastor não pode bater. Exato. O pastor, é, o pastor não é. pode pegar é. o chinelo e caminho vamos conversar. Você não vai jantar com seu pastor. Não. Então, você vai. Agora, imagina, o seu pai é pastor, você chega em casa, você confessou o um negócio, tá com qualquer problema. Aí eu vou na tá sala, quem tá lá na sala assistindo televisão meu pai. Aí Entendeu? como é que foge? É, eu acho que. Eu, no meu caso, eu nunca tive essa questão de. Era... <coughs> Na minha adolescência, eu fui um cara muito... Uma pessoa muito calada, né? Fazia as coisas e não... assim Provavelmente, meu pai sabia, mas eu não chegava a falar nada. Uhum. Então, meu pai tentava tirar alguma coisa de mim, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que... Vai de amadurecimento também, acho que chega uma hora que você começa a, a ver que realmente é necessário né, ter essa confissão, tanto para pastor quanto pai. Porque eu acho que quando a pessoa, vamos supor, é, que nem no meu caso, eu, se eu confesso para o meu pai, eu estou confessando também para um pastor. Uhum. Ele vai me dar o apoio de pai e o apoio de pastor. Mas acho que quando a pessoa não é filho de pastor, filho de algum membro da igreja, enfim, acho que tem que ter essas duas confissões. E acredito que é mais fácil pro o pastor, porque você né, está falando, você não vai jantar com o pastor. O pastor só aqui. já que você confessou, vamos no em casa. Eu sei o que você fez. É, não vai ter. E até pelo fato de o pastor estar tá acostumado. Talvez o seu problema é de outro irmão, então, tipo assim, é. ele já sabe a resposta, já sabe... O, o, já está é acostumado, que ele já agora é. É. É. o pai, já é mais complicado. É. Tá, deixa eu colocar uma pergunta que não tá nem na nossa pauta aqui, mas que é interessante. Nos anos para cá, a gente tem visto que tem diminuído o número de jovens com desejo, ou pelo menos que demonstre um desejo ou um anseio ministerial. Principalmente de filhos que querem seguir o mesmo ministério que os pais seguiram, que sentem a mesma chamada. É, eu lembro também a época eu mais jovem, porque eu já estou caminhando para. Idoso. Pra terceira idade, é Quase essa. idoso. Mas quando era mais idoso. jovem. O pessoal ia de terninho pra igreja e tal. Um queria ser porteiro, o outro que que queria. O que você quer ser, ser quando quer ser? Eu quero ser pastor. Quero ser pastor. Isso eu tá não disse isso, não. Eu nunca isso. Está diminuindo muito. Alguns eu entendo porque viu as dificuldades que o pai é. passa. Eu, como filho de pastor, eu vi as uh -huh. que o pai ah, eu a dificuldade pra mim. Eu não quero. E aí eu queria aquela coisa. Eu conheci caso de filho de pastor que ele se precisou tanto com as situações que o pai passou, e que ofendeu tanto ele que ele tomou as dores do pai e criou um certo uma certa raiva da Igreja né? é, então, é preciso é, a nossa dificuldade está no equilíbrio é de diferenciar uma coisa da Isso outra é comum. é comum é comum então tem uma dificuldade nessa área aí que a gente precisa eu acho que, essa, acho que essa que essa questão dos jovens está tão é, tão sumindo tipo assim querendo né, se afastando da num, no ministério no ministério no não, desejo não tendo um desejo acho que é o fato de o que muito se falou hoje é querendo que Deus seja o fast-food, né, que pede um dia e não acontece, acontece no outro. E muitas das vezes, muitas das vezes não, o que é, geralmente, é a, é a paciência, né. Porque hoje não é muito fácil, porque geralmente, hoje, principalmente na internet, por mais que seja uma coisa distante, vamos dizer, você vai pesquisar, não é uma coisa que você vai ter, mas é uma coisa que você consegue na hora, um vídeo no YouTube, alguma coisa, então você não tem a paciência de esperar, de buscar a ver o processo ver o processo porque Deus é muito é, ele, ele ele trabalha assim né ele te faz você passar pelo caminho primeiro de amadurecimento até você chegar a um ponto que ele fala que é realmente Deus teve comigo ele teve me amadureceu e hoje em dia eu já não é, sofro o que eu sofria hum. você passou o processo eu gosto muito de uma frase do um certo pregador que diz assim que toda a revelação de Deus ela é ascendente ela é progressiva. É. Então ela começa menor e vai crescendo, crescendo, crescendo, de acordo com o seu relacionamento, vai se envolvendo com, com Deus. A gente precisa entender isso. A gente quer crescimento rápido, a gente quer um elevador e quando é verdade a gente tem que subir na escada. Isso é complicado pra minha geração. Concordo. E uma vez eu, eu tava vendo, é, vendo a publicação do. Ó, vendo uma pregação do Luciano subirá, né? Tio Lulu, tio. Famoso Tio Lulú. Lulú. Vamos, um tio, abraço, tio Lulu, eu sei que Estamos você juntos, tá assistindo. Tio a gente. Morte, abraço. Somos íntimos já, hein? Mas ele falou que uma pregação que eu achei muito interessante, que até na questão de jovens, é que muitos jovens hoje, eles acham que vão aceitar Jesus e no outro dia vão ser o santo. É, vai ser a pessoa que não vai errar mais, que não vai cometer erro. Aí acaba que a pessoa talvez cria tanta expectativa que ela se frustra, talvez chegue um ponto que ela se pergunta, por que, que ainda eu faço isso? Por que, que ainda eu cometo esse erro? Aí em vez dela de, de procurar, aí continuar indo na igreja, começar a ler a Bíblia, até mesmo orar, Uhum. No sentido, tipo assim, uma oração mais, mais light, assim, tipo assim, uma oração que uhum. o Espírito Santo intercede, mas do jeito dela, a oração, ela talvez ela não tenha esse entendimento ainda, acaba que começa a decepcionar, aceitei Jesus, mas não errei, aceitei Jesus, mas minha família não mudou, não mudei de emprego, como é que funciona? O que acontece também, é igual num livro do Tio Lulu também, né, o famoso, mais um, que tchululu. eu tô lendo, <risos> Só os seus que que acontece? As pessoas, elas vêm não por quem Jesus é, mas por, pelo que ele pode Exatamente, oferecer. Né? Exatamente. Então, aí a pessoa chega, pensa que eu vou pedir hoje e Deus vai dar. Aí Deus não dá e ela fica frustrada com Deus, sendo que ela colocou uma expectativa Deus que não é não obrigado a atender as minhas é. expectativas. Então, jeito. eu posso me decepcionar com Deus, mas Deus nunca me decepciona. Por quê? Qual que é está a diferença? É porque quando eu me decepciono É porque eu coloquei uma expectativas E Deus não tem obrigação nenhuma de atender essa expectativa em mim. Tem um cara no Instagram David Heim, que só completando o que você falou aí, Que ele, cara muito bom Aí uma, fez a caixinha de perguntas Aí a menina perguntou é, Por que que, não é um qualquer pergunta Mas era é nesse sentido, por que que é, Deus não me tira Falando na questão sexual, eu trabalho muito nessa área eu falo, uhum. Por que Deus não tira meu pecado Na, na sexualidade, na pornografia Aí ele fala assim, Deus te ouve mas ele não, ele não é obrigado a te atender. E é muito isso. Deus não rejeita a oração. Mas ele não é obrigado a te... Tem algum... Eu não lembro se é a versão viva, mas o primeiro versículo do Salmo 23, ele fala, o Senhor é meu pastor e ele me dá aquilo que eu preciso. Então, eu não vou receber aquilo que eu quero. Eu vou receber Sim. aquilo que eu preciso naquele momento. Pega! Vamos ser sinceros. Você não vamos, pegou. Vamos, vamos ser sinceros. Vamos falar a verdade aqui. É, hoje em dia, a gente tem uma visão muito diferente A nossa visão do Evangelho do Cristianismo É muito diferente da visão de alguém lá de 20, 30 anos atrás Hoje a pessoa, por exemplo, antigamente A pessoa assim, eu quero ser pastor Tá, mas o que, que eu preciso para ser pastor? Eu preciso estudar a Bíblia Então eu vou estudar a Bíblia, vou orar, vou pagar preço Entendeu? Hoje não Hoje as pessoas até pensam Eu quero fazer missões, eu quero fazer diferença Mas pouco se faz em prol disso, sabe? Não tem aquela visão de eu vou fazer, eu vou pagar o preço Porque se pagar pessoa consegue, ela é usada entendeu? Talvez está acontecendo isso, as pessoas até tem um pensamento mas chega na melhor do caminho assim aí ela fala, não, mas eu acho que é um caminho muito longo eu acho que é, que é, é muito eu quero bônus sem ônus exatamente, é. e eu hoje em dia é muito fácil cara. se a pessoa quiser ser eu cliente, quero tá no, no sentido no de lá. no sentido de conhecimento, hoje em dia você tem Luciana Subirá tem várias coisas, Eu mas quero virar um que pregador, enrolado. vou ver uma Tchuluru. mensagem na internet, vou então, decorar e vou pregar. Porque qual que é mais difícil? Eu ia ler na Bíblia, me alimentar com a Palavra de Deus, buscar o Espírito Santo, uma revelação, uma iluminação nas escrituras para me ministrar. Eu ia assistir o Tio Lulu e reprisar na minha igreja aquilo que o Tio Lulu falou. É. Bem mais fácil eu copiar. A viu? gente pesquisa muito sobre Por isso. Por isso nós temos muitos ministérios rasos. Exatamente, a gente Rasinhos. pesquisa muito sobre isso, mas Jesus ele quer ter o prazer de falar pessoalmente com a gente. Sabe? É isso que o pessoal não consegue, às vezes, entender. Ó, oh, eu quero fazer, mas aí eu vou e começo a, a colocar... Eu vejo aquela pessoa, acompanho aquela pessoa, eu quero ser igual aquela pessoa. Mas espera aí, será que Jesus quer que você seja daquela mesma forma? Será que você já perguntou pra Jesus? Jesus, o que, que o senhor quer que eu faça? Vamos conversar com nós dois? Vamos resolver a nossa vida? O que, que o senhor quer que eu faça? Boa! Entendeu? Vou pegar exemplo. Então, quando eu comecei a ministrar, eu tinha por volta dos 13 anos de idade. Quem que era a minha referência? O hum. Subirá? Deve ser. O senhor Subirá. Aí eu não era conhecido. Mas era na época ainda, era aquela época dos Gideões missionários, do Então a forte influência era Marco Feliciano. Então, quando eu assumia o púlpito para ministrar, eu fazia oração. Igualzinho. Um raio de 5 km, onde tiver um demônio <risos> alojado, dois yeah. demônios pra sumirem vai. da cidade de Caratinga. <risos> Eu já chamei anjos aqui, de tem anjo descer, ali, tem anjo, anjo aqui. Tem anjo na porta, anjo lá. Tem anjo atrás tal. de mim. E tipo assim, precisava de uma orientação. Aí um dia, meu pai, que era meu pastor ainda na época, me chamou e falou o seguinte, Thiago, Deus não precisa de dois macros hum. Nossa. Aí Nossa, calma. Roupiei. Deus vai te usar? Deus tem uma chamada pra você, Deus vai te usar, só que vai usar da maneira que você é. Eu, nem sei se você lembra disso Mas uma conversa tão normal, tão comum mas De orientação guardado, um ponto de Que aquilo é guardou visto. no meu coração Poxa, eu tô tentando imitar o Marco Policiano Pra que dois Marco Policiano? Exatamente. Deus chamou ele daquele jeito pra uma chamada específico Pra um público específico Deus tá me chamando pra, uma outra, pra um outro público Pra outra forma, para outro ministério Aí que vem a questão do corpo também, né? Como que Excelente. todo mundo vai ser a mesma coisa Dentro então, de um todo mundo corpo é braço, Não tem né? como é. Cada Exatamente. um tem a sua função específica Exatamente. dentro do corpo não. Exatamente, exatamente Então a, é, exatamente. a gente precisa buscar essa identidade Esse lugar em Deus é, Não é porque eu sou filho de pastor que você pastor, Não é porque eu sou exatamente. filho de... Não, eu preciso encontrar meu relacionamento Meu viver com Deus Eu preciso entender que chega um momento que eu tenho que cortar é, O cordão umbilical Separar, começar a ter minhas próprias experiências com Deus E a partir daquela experiência Deus vai me mostrar meu propósito Meu sentido Que às vezes vai ter alguma coisa a ver com os meus pais, com minha família Sim, mas às vezes também não às vezes me chamando de um mistério totalmente distinto dos meus pais. Eu acho que nem só cortar é, a atenção do cordão umbilical, acho que hoje em dia, infelizmente, a, quando a pessoa passa da adolescência para a juventude, são raros os casos que o pai é o influenciador do filho. Geralmente é quem está na escola, a pessoa é. que ela vê na televisão. Então, muitas das vezes, acho que jovens, quando você aceita Jesus... É, não é instantâneo, você não precisa falar assim, ah, nunca mais vou conversar com você. Mas acho que é, você vai. O Espírito Santo vai começando a te mostrar que você não pertence a essa panela. E você tem que ter a coragem também de cortar amizades, cortar é, algumas amizades, porque hoje em dia. Eu não sei como é que tá na escola mais, né? Mas de vez em quando eu vejo um pessoal passando Que eu falo assim, meu Deus do céu Na minha época não era assim, não Parece <risos> que o trem piorou, assim Eu falo assim, meu Deus do céu! Muda muito rápido Muda muito rápido Muda assim, muito rápido Pessoal, esse foi o nosso primeiro é, podcast Nossa primeira apresentação aí Pra DEC TV Eu quero agradecer a vocês Luquinha, um Projeto Barão, hotel, Rei da Fofura, Caramba, Ellen Lagres, não? que Deus abençoe Théo, os caixinhos morenos esque... da Dex pra nada, é. que Deus abençoe sua vida, se você é filho de obreiro, se você é filho de crente, Deus está te convidando a um relacionamento mais sincero se com ele, seja independente, abre, se, se permita Deus. se relacionar Amém. com Deus, que Deus te abençoe, Nos vemos na próxima, valeu!